Eu cheguei, cheguei E aí rapaziada, como é que vocês estão? Estou aqui ó, um ovinho frito Um de frito não, só um pitinho Misericórdia Acho que é melhor botar o capuz Mas estou aqui para dizer pra vocês o vídeo de hoje, meu povo, vai ser Emily tentando fazer kebab Essa é uma parte muito importante, vocês podem usar uma toalha de cozinha, vocês vão colocar ela em cima da panela e vai amarrar juntamente com a tampa bem firme para poder não pegar fogo o tecido, a toalha. Depois vocês vão colocar o fogo é, no médio, nem muito alto, nem muito baixo, no médio e vai aguardar por 10 minutos. Quando você experimentar o arroz, se ele estiver duro, você deixa agir por mais 3 ou 4 minutos e depois disso você também experimenta. Se ele estiver bem maciozinho, pronto, tá pronto para poder fazer o kimbap. Já começa com alegria de... Depois de cozinhar o arroz, é, colocamos o arroz em cima da alga marinha, que se chama kim, que é essa folha né, de alga marinha que vocês estão vendo, a gente vai colocar o arroz, vai espalhar o arroz pela, pela alga, depois vamos colocar as verduras, os legumes, é, eu no caso eu coloquei alface, coloquei repolho, cenoura. Uh, ovos, feitei o ovo e cortei o ovo, é, frango desfiado, depois enrolei ele e usei a tábua para para para enrolar o kimbap, enrolei e fui fatiando ele é, em rodelas. Tá, É o seguinte, sobrou arroz do kimbap, tentei fazer um onigiri. Não sei se falar assim, não sei falar japonês, mas tentei fazer um onigiri misturando algas o molho. Ah, eu esqueci também de falar que eu coloquei o um molho de gergelim, que é o óleo de gergelim na verdade. Tentei fazer, mas saiu meio feinho, mas não foi o foco também desse vídeo. Vou tentar na próxima vez fazer um onigri um com mais respeito, podem deixar. Acabei, acabamos de fazer o kimbap. Vocês podem comer o kimbap com molho de gergelim, com óleo de gergelim e com o molho de gochujang, que é uma pimenta de soja coreana, muito boa. Arde de cacete, mas é uma delícia. Então dá para fazer a mistura aí entre o gergelim e o gochujang e comer com o kimbap. sim Machi só! Machi Aí rapaziada, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer porque eu comi bastante. Então é isso. Continue me acompanhar aqui no canal e não se esqueçam de enviar vídeos de vocês cantando, dançando, fazendo o que vocês quiserem cozinhando, qualquer vídeo dá super rapidinho de no máximo um minuto me mandem que eu vou colocar no final de todo o vídeo que eu fizer aqui no canal tá bom beijos tchau que céu